Olá, bem-vindos! Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da porcentagem de massa. Vamos ver como é? Aqui eu tenho a fórmula molecular da glicose. Vamos apenas dizer que eu tenho uma amostra de glicose pura bem aqui. Esta é a minha pilha de glicose. Não vou nem dizer sua massa, mas, com base na fórmula molecular, você consegue descobrir a porcentagem de carbono por massa da minha amostra? Aqui, eu dei a você as massas atômicas médias de carbono, hidrogênio e oxigênio. A razão pela qual a quantidade de glicose não importa é porque o percentual de carbono deve ser o mesmo, independente da quantidade de massa e glicose que eu tenho. Mas, para nos ajudar a pensar sobre isso, podemos imaginar a quantidade. Vamos apenas assumir que este é um mole, um mole de glicose. Uma boa maneira de pensar é a seguinte. Para cada mol de glicose, temos seis moles de carbono porque toda molécula de glicose tem 6 átomos de carbono. Então, poderíamos dizer qual será a massa de 6 moles de carbono dividida pela massa de 1 um mol de glicose? E, mais uma vez, a razão pela qual são 6 moles de carbono divididos por 1 um mol de glicose é porque, se assumirmos que é 1 um mol de glicose, cada molécula de glicose tem 6 carbonos. Então, vai ter 6 vezes mais átomos de carbono, ou 6 moles de carbono. Agora, o que será isso? Será igual a uma razão. Em nosso numerador, vamos ter 6 moles de carbono vezes a massa molar de carbono. E o que teremos? Bem, podemos obter isso da massa atômica média do carbono. Se a massa atômica média for 12,01 unidades de massa atômica universal, a massa molar será de 12,01 gramas por mol de carbono. Então, vezes 12,01 gramas por mol de carbono. E observe que o numerador ficará apenas com gramas. E no denominador, o que vamos ter? Bem, a massa é de 1 um mol de glicose. Para cada molécula de glicose, temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios e será a massa de 6 moles de carbono, 12 moles de hidrogênio e 6 moles de oxigênio. Então, vai ser o que acabamos de ver aqui, 6 moles de carbono vezes a massa molar de carbono, 12,01 gramas por mole de carbono. A isso, vamos adicionar a massa de 12 moles de hidrogênio. Portanto, 12 moles de hidrogênio vezes a massa molar do hidrogênio, que será 1,008 gramas por mol de hidrogênio mais 6 moles de oxigênio vezes a massa molar de oxigênio, que será de 16 gramas por mol de oxigênio. O bom é que aqui embaixo as unidades se cancelam e ficamos apenas com gramas no denominador. Vamos acabar com gramas no numerador, gramas no denominador. As unidades serão canceladas e teremos uma porcentagem pura no final. Agora, vamos ver. No numerador, 6 vezes 12,01 é 72,06. E, então, no denominador, primeiro vou só fazer o cálculo e depois eu me preocupo com casas decimais. Então, no denominador temos 72,06 mais, vejamos, 12 vezes 1,008 é 12,096. E temos mais 6 vezes 16 é 96. E isso será igual a? 72,06. Vamos continuar. 72,06 dividido por, vejamos, se eu somar 72 mais 12, obtenho 84 mais 96, obtenho 180,156. Podemos digitar isso em uma calculadora, mas devemos nos lembrar que nossa resposta final não deve ter mais do que quatro algarismos, porque mesmo aqui embaixo, se estivéssemos fazendo esse cálculo azul aqui, que deveria ter apenas 4 algarismos, teria nos levado à casa dos centésimos. E então, quando somarmos as coisas, não deveríamos obter mais do que a casa dos centésimos. E mesmo se arredondássemos lá para fins de reduzir o número de algarismos, ainda teríamos pelo menos 4. Portanto, esses 4 algarismos são nosso fator limitante de algarismos. E agora, só temos que calcular isso e arredondar para quatro algarismos. 72,06 dividido por 180,156. Se arredondarmos para quatro algarismos, isso será aproximadamente 0,4000. Ou poderíamos dizer 40,00% de carbono por massa de glicose quando arredondamos para quatro algarismos. E nós terminamos. Até a nossa próxima aula!